Eu comprei um fone de mais de mil reais, mas calma aí que eu não paguei isso tudo e eu vou explicar pra vocês. O fone que eu decidi comprar foi um Audio-Técnica ATH-M50X, que é um fone muito bom pra quem trabalha com produção de áudio, produção de músicas e tudo mais. E bom, eu comprei ele usado, paguei 550, eu gravei eu abrindo aí a encomenda, porque eu paguei tão barato que fiquei com medo de vir uma pedra. Mas não é que veio um fone mesmo? Olha aí o fone, bonitão e... Cara, uma beleza, uma maravilha, né? Mas vamos testar, ver se tá bom. Botei aí um Kanye West pra curtir. E cara, falar pra vocês, a qualidade desse fone aí é incrível, muito boa. Então valeu muito a pena, eu paguei super barato por um fone que é muito bom aí, essa faixa de preço tá ótima. Ele só tem alguns detalhes ali na parte de cima que ele tá descascando, mas fora isso ele tá 100%. Então ó, se você trampa com música, se inscreva aqui no canal e veja meus vídeos.